Você sabe como analisar os resultados das suas postagens, dos seus anúncios, do seu conteúdo no Facebook? Vamos falar disso? Solta a vinheta, Valcolina. Bem-vindos a mais um Guia de Marketing, eu sou o Bruno Pérez, essas são as redes sociais e a gente está falando sobre Facebook. Até agora a gente já falou o que postar, como postar, como aproveitar todas as variáveis e possibilidades de criar esse conteúdo no Facebook. Se você não acompanhou nada disso, procure aqui no Guia de Marketing esses vídeos, vídeos anteriores, que ali você vai entender também do que a gente vai falar agora. A gente vai falar sobre métricas e análises. Mas Bruno, por que isso é importante? Muitos alunos e muitas pessoas me perguntam qual é o melhor tipo de postagem. E eu vou falar depende. E aí todo mundo fala, mas tudo depende? É claro que tudo depende. Depende do seu nicho de mercado. Depende do comportamento do seu público. Depende onde você está postando. Depende como você está postando. Se existisse uma fórmula de bolo, todo mundo ia vender ou todo mundo ia aplicar. Então o que você tem que fazer? Analisar qual conteúdo seu está indo melhor. E como você faz isso? Bom, ali no Facebook tem uma aba em cima chamada Informações. Algumas pessoas chamam de Facebook Insights. Você clica ali e na, na, na coluna esquerda vão ter um menuzinho com vários itens. Ali você vai conseguir descobrir... Quando você está ganhando mais fãs ou perdendo fãs? Então você vai poder entender qual tipo de conteúdo está te dando fãs, curtidas, likes, ou está te dando menos fãs. As pessoas estão tá indo embora porque você fez alguma coisa errada, porque você foi polêmico, ou porque você não fez nada, ou porque você não está postando nada. E ao contrário, quando você bombar, ganhar um monte de gente, você fala, Puta, esse conteúdo aqui está indo no caminho. Então isso vai te ajudar muito. Segundo, ali você vai poder saber o perfil das pessoas que te seguem. São homens, mulheres, de idade, de onde eles estão, do que eles gostam. Isso vai ajudar você a entender para quem você está falando e como criar esse conteúdo vai ajudar você a entender seu público-alvo temos o um vídeo aqui no guia de marketing você entender as suas personas temos também o um vídeo aqui no guia de marketing isso vai ajudar você a entender como criar seu conteúdo você vai poder olhar ali naquela tabelinha vai ter uma tabelinha ali sobre postagens quais postagens tiveram maior alcance alcançaram mais pessoas e quais postagens tiveram é, resultados melhores resultados incluem ali em resultados visualizações curtidas reações como aquela meia risadinha triste etc compartilhamentos ou seja pessoas que interagiram de fato com o seu conteúdo analisa ali qual tipo de conteúdo compara um com o outro melhor ainda se forem conteúdos semelhantes qual vídeo deu foi deu melhor alcance etc alguns tipos de postagem facebook entrega mais só que não é por isso só apenas que você tem que fazer só aquele tipo de postagem fazer análises de cada coisa está acontecendo na sua página para fazer com que você ande sempre para frente. Vai entender que você precisa criar eventos dentro da sua página. Você vai poder. Criar álbuns ali dentro e para poder interagir com o seu público. E aí você vai perceber que algum tipo de conteúdo está tendo mais engajamento. E você vai indo mais naquela linha, você vai criando mais autoridade. E vai criando mais personalidade para a sua marca, para o seu produto, para o seu negócio. Você tem que analisar sempre, analisar tudo. Você pode exportar aquilo para o Excel e fazer comparativos. A gente faz muito comparativo de alcance por semana. Qual semana teve mais alcance dentro de um mês? Semana X, o que a gente postou? Tal produto ou foi outro produto. Ah, então esse produto talvez ele tenha uma conexão muito melhor com aquele perfil de público. Ó, oh, essa semana foi muito ruim. Então esse, esse produto ou ele está mal comunicado ou o público não gostou, não se identificou com esse produto. E aí você vai identificando e modificando as suas postagens. Ali você vai conseguir saber qual o melhor horário para você postar. E quais dias da semana são melhores para os seus posts. Que o seu público está mais online, que o seu público engaja mais. Você vai poder analisar essas hashtags, resultados, cliques e identificar também se tem muito clique ali e muito alcance e as pessoas não estão chegando na sua página de conversão, tem um aqui também sobre isso, talvez tenha um problema na sua postagem. Nas imagens que você está postando, se tem muita visualização e pouco clique, talvez elas, talvez elas não estejam sendo tão claras. Analise tudo que você faz. Estamos falando de análise de Facebook. Existem algumas outras ferramentas. Você pode procurar o Fanpage Karma. Ela vai ajudar você a também a obter várias informações, inclusive dos seus concorrentes. E aí, para você analisar tudo, tudo, tudo, tudo, ainda existem outros softwares, como por exemplo o RootSuite. Que ele, até numa versão gratuita, ele pode jogar para você e dar, disponibilizar para você alguns relatórios. Dá uma olhada no Reportei.me. Ali também você clica, coloca o nome da sua fanpage e ele vai trazer um relatório. Tem as versões pagas e as versões gratuitas, mas acho que isso vai te ajudar bastante a entender o que está acontecendo na sua página. Esse foi mais um Guia de Marketing. Obrigado para você que veio até aqui. A gente está falando de Facebook. Vamos falar de Facebook Ads ainda com convidados e muitas coisas estão por vir. Eu sou o Bruno Pérez, seu Guia de Marketing. Se você ainda não é fã, clica aqui embaixo no curtir para ajudar a gente. Como diz o Thiago Ventura, agradece, põe um Fortalece pra gente todas as terças e quintas. Obrigado e até mais.